Temos feito todos os meses a sugestão de um combo de livros aqui pelo Orvalho. E, nesse mês, estamos destacando principalmente os livros do John Bivir, um dos autores que né, eu mais aprecio e que mais me abençoa. E, na verdade, a ideia foi trazer um combo de livros que envolve a percepção de relacionamento. A questão dos relacionamentos é mais forte na palavra de Deus do que normalmente costumamos mensurar. Por exemplo, o Senhor Jesus disse: Não perdoarmos as ofensas de outros, nós também não seremos perdoados por Deus. Isso significa que quando comprometemos relacionamentos horizontais com as pessoas, isso afeta a nossa relação com Deus na vertical. Né? Então, o primeiro livro que queremos destacar é, na verdade, o melhor livro sobre o assunto que eu já li até hoje de perdão. Se chama Isca de Satanás. Como livrar-se de uma armadilha mortal, ele trabalha a ideia dessa armadilha como sendo a ofensa. Né? Provavelmente esse é o maior best-seller do John B. V. e eu tenho certeza que será algo revolucionário, não apenas na sua vida. De repente, né? pode ser uma ferramenta para que você ajude outros, seja compartilhando o que leu ou mesmo emprestando ou doando o livro. Uma ferramenta fantástica. Outro livro dele que me abençoou demais é o livro Debaixo das Suas Asas, a promessa de proteção debaixo da sua autoridade. Ele trata do assunto de autoridade espiritual e de como nos relacionamos com isso como poucos. Na verdade, também considero nessa área um dos melhores livros que eu já li sobre o assunto. E, na sequência, né, um outro clássico do, do, do John B. V. é o livro A Recompensa da Honra. Eu diria que isso é quase que uma, uma, uma continuação do Debaixo das Suas Asas, com a diferença é que ele explora a honra em todos os níveis. Não apenas a autoridade, é honra de baixo para cima e de cima para baixo, é entre semelhantes, né? e esse material também é um dos melhores livros dele. Na verdade, separei esses três que estão todos relacionados né, com essa, o, o, o impacto que a visão e a prática relacional tem nas escrituras. E adicionamos ao como um outro livro fantástico do meu amigo, pastor Raulisson Rangel, Por Trás da Língua, um falatório sobre a língua fala e afins. Né? Na verdade, Raulisson escreveu de uma forma divertida sobre um assunto que é muito sério e ele consegue né, tratar do assunto com muita clareza, honestidade e também, como eu disse, de forma divertida, mas colocando o dedo na ferida e nos ajudando a ter muito cuidado nessa área específica, com certeza. Né, que esse kit de materiais vai enriquecer, abençoar a sua vida, te orientar de forma prática. Um investimento que não é apenas a aquisição, mas o tempo, disposição, né, a leitura, o estudo desses valores, com certeza é algo que no final você vai dizer valeu a pena.